Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Já deixe o dedão no like, ajuda a compartilhar, que é muito importante. Então família, com a chegada da terceira temporada de Valorant ao fim, começam a vazar supostos rumores, supostas skins, e nós trouxemos um vazamento incrível aqui pra vocês, beleza? Como vocês podem ver aí no fundo da tela, são skins muito chamativas, skins bonitas, na minha opinião, eu gostei demais do novo design de skins. As quatro armas principais que nós vamos ter nesse novo pacote do próximo Battle Pass são... Phantom, Frazee, Buck e Odin. De acordo com aqueles... De acordo com as pessoas que encontraram esse... De acordo com as pessoas que encontraram esse suposto pacote nos arquivos do jogo, é bem possível que a coleção se chame Lightwave. É claro que até o lançamento o nome pode mudar e outras armas podem fazer parte deste mesmo pacote, correto? Não se precipitem, isso é apenas um rumor, um vazamento. Mas vale ressaltar aqui que não é a primeira vez que armas do novo Battle Pass ou novas skins acabem vazando no nosso querido Valorant. Eu vou deixar linkado aí embaixo o link do tweet do responsável, vocês vão lá dar uma olhada no tweet dele. Se quiserem, sigam também, porque seguindo vocês vão ficar sempre atentos conforme esse cara for descobrindo novos vazamentos, correto? eu vou ficando por aqui, família. Já desce o dedo no like e ajuda a compartilhar. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, falou e fui!